Olá! Algo que tem a ver com todos nós que aqui estamos, tem a ver com a transformação da educação, uma transformação urgente. Fiz várias delegações a Cabo Verde para tratar até de visitas oficiais e o facto de ter sido colega de equipa do Ministro da Saúde do Cabo Verde faz com que a gente sejamos amigos para sempre, como é lógico. Para que as crianças cegas possam sentir e conhecer as personagens que elas vão encontrar ao longo da história. dia tivemos que esperar pelo vencedor. Ah, e, e era, para, era, era um momento difícil porque estavam 300 jovens ansiosos por saberem, ansiosos por saberem o resultado. No processo e apaixonada que eu sou pelo processo da escrita, que eu acho que eu não consigo mais nem viver sem escrever e escrever romances. Porque... Estas pessoas o que fizeram foi ter a coragem de se sugerir... de Falar de Eduardo Lourenço... Antes de mais, hoje, para mim, é falar da iniciativa que a Fundação Carlos Koubenkian desenvolve. Foi um projeto que aconteceu um, durante o primeiro confinamento, não tem dois mil? O meu pai, como enfermeiro, era obrigado a falar essa língua. Uh, o que está aqui não é um texto académico. Vários ah, chegam hoje. O nosso imperador conta saudar o chefe deles. Sim. Também é uma revista de arte, também é uma revista de crítica. So se não cannot mudar isso, we cannot actually proteger our democracias. Apesar de desaparecido há tanto tempo, ainda se pode escutar a sua voz nesta canção.